Ninja Boi? <risos> Foda. Nossa. Caralho. Speedrun de dormir. Que gato bom. Que gato bom. Oh my god. Como é que ele fez? Qual foi a manobra aqui? Foi tão rápido. Mano, ele botou as patas frontais e usou de... Nossa, simplesmente, simplesmente o melhor. Precisava disso, gato. Que isso, pô? Tá maluco? cara meteu... meteu um De graça. Nossa, ficou triste aí, ó. Otário, mano. Gatinho em sentido romântico. Espere até o final. Musicão. <risos> Porra, foi essa, mano? O gato foi beijar a boca. O gato foi tentar beijar minha boca, mano. Que isso? <risos> Ele simplesmente fechou os olhos e foi, velho. Foda-se. Amizade assim nunca se esquece. Eu, e meus casos. Foda, muito eu em meus casos, sério Caralho, tadinho Meu Deus, para Tadinho Mano, desceu o, ca... o cacete, velho Nossa, a carinha dele A carinha dele, mano Tadinho, mano, sendo espancado Mais um Ah, vamos nós. Puta que pariu. Foda. Amimir. Insta-sleep. Ok. Fofo. Bisteca não tá legal? Sim. Nossa, mano, que porra, tadinho, que isso, caralho, ele tá muito doido, mano, ele tá chapadaço, caralho, bateu pra caralho, gato Esses são os novos brindes que vem, Salgaldinho. Salga, saguadinho, salga, saguadinho. Que gato bom. Ok, ok. Ok, passando os. Ok, ok. Usando a física a seu favor. Perfeito, perfeito. Permitindo o equilíbrio. o que tá acontecendo? Parece uma ilusão de ótica, velho. Doido.